Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! Yeah. Edição mais do que especial, porque a gente tá saindo de mais um 2-0 nesse final de semana. A gente está aqui hoje com a nossa linda base, influenciadora da PEN. Se vocês ainda não a conhecem, vão conhecer hoje aqui nesse PEN Responde que a gente tá também com a BMW X7, linda, maravilhosa, que dá pra carregar todo mundo. Então bora lá! Não sei Você acha que eu? Não Você não sei. fez nenhum teste antes? Não, calma. Que liga. Você com emoção hoje. <risos> Pfizer first question is for you. Which player would you like to play against if we go to Worlds? I wanna try to play against Dashai, Zeus, Bill. Então, Jin Kiedu. Do you think loud entered the game Tilted? Acho que não. Né? Na verdade, eles jogaram bem esse show contra a gente, acho que eles estavam mais tranquilos, acho que não tava com mental tão abalado, não. Mas eu, eu achei que eles iam entrar domingo, tiltado, né? Mas acabou que não, né? Até que eles estavam bem. Pessoal, hoje o Trigo está com a voz um pouco abalada, então a gente vai mais cautela nas perguntas. Mas, Trigo, we always see you scream a lot on stage. It brings such an energy do you mind when your team asks you not to scream não <risos> <risos> <risos> até porque é zoeira né ninguém manda ninguém No draft <risos> também cada um faz o que é draft claro. é freestyle aí tipo faz ali na hora não, A maioria do nosso draft é freestyle mas eu, eu, é só grito, assim eu só grito eu só grito o que vem no pote na hora deu vontade de gritar eu grito acabou damage with the MVP acquired last match as Renata Podemos ver mais suportes de PU on your hands? Não. Yeah. Só, foi porque só eu joguei porque. <risos> o meu time acha que a gente ia ganhar com qualquer outro champ. <risos> <risos> Aí deixaram eu jogar de Renata. Carioca! Eu. Yeah. Which jungler do you consider the best to gain Elo in solo kill? Sério? <risos> é. Caim, caim, caim. Acho que, é, acho que Kai é muito roubado na solo kill, porque você consegue destacar muito rápido, você consegue pegar muita kill, ele, ele tipo, é muito fácil ficar matando os caras de Cain. Cara, acho que qualquer jungle, se você tiver é, maldade assim, pra ficar gankando os caras, você sobe rápido também. Azul ou vermelho? Azul, azul. Solo kill é azul. Tem mais alguma opção além do Cain? É, na real, qualquer assassino eu acho na né, jungle, tipo, Rengar, Evelyn, Chaco. Evening, Chaco. É de... É, porque, mano, os caras, eles vão tomar todos os ganks, tá ligado? Aí você vai ficar muito forte e você vai carregar. Pergunta pra dona Babs aqui. Ah, vai. Babs vai, que está vai. começando a fazer live. Sim. Você está gostando de fazer live? Como é que tem sido? Cara, eu sempre tive vontade de fazer live, só que depois que eu comecei, uhum. eu comecei a sentir um pouco de medo, um pouco de insegurança. Porque, assim, eu comecei agora no UOL e eu praticamente não sei nada, tipo, tô aprendendo ah. agora, e querendo ou não, tem algumas pessoas no, no LOL que tipo assim, quer ver sua live pra ver sua gameplay e tal, e eu acabo com muito medo das pessoas, tipo, não gostarem. Da sua gameplay <risos> ou da sua live? <risos> Talvez da minha gameplay, né gente? <risos> e já que você tá começando no LOL, tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Sim. Qual dos meninos que você gostaria de chamar pra fazer um duo? Gosto de todos. Uau, só que assim, vamos de damage porque eu tô na bot lane, né, tô jogando um de ADC, quem sabe né, vai que ele me ajuda. Mais uma chance hein Babi, não desejo isso, vou pra te mim. dar mais uma chance de mudar. Fazer esse duo acontecer, você quer que o damage jogue de quê? Suporte. Me diz o que, que é melhor co, é, pra jogar com a Miss ou com a Jinx? O uh, Lula, o <risos> é boa. O Yumi. É. Ele vai te carregar. O Trigo não Eu tem nem voz, mas ele farpa o damage. A voz ela vem. Carioca, how did you feel when stealing that Elder Drake from the Little Loud? Little Loud? Little <risos> Loud? cara no momento ali eu fiquei um pouco aliviado acho que eu nem fiquei tão eufórico assim porque mano o jogo foi muito difícil. Tinked on Sunday you made your debut with Talia. How were your trainings with her and how do you rate your performance no game? Thalinha nunca foi um pick muito confortável meu assim, na verdade, mesmo quando ela era meta lá em 2018, 2019 eu jogava, mas nunca foi tipo um campeão que eu dei muita preferência, mas ela tá voltando aí pro meta, né, com os, com os buffs que ela tomou, com as mudanças, e eu tô curtindo bastante jogar com ela, mano, acho que no jogo contra a Haze em específico, eu não, não acho que eu tive um desempenho tão bom, acho que a gente fez o básico ali, os cara não estão num momento muito bom, então, é que a gente não precisar de muita coisa para ganhar deles. Acho que não teve nada demais, podia ter jogado melhor em alguns momentos também, mas tô focadinho, mano. Acho que o próximo jogo com ela vai ser voltar mais forte. Oh, another question for your wiser. When you won player of the week, you said you felt grateful because of your effort. What did you seek to evolve during this last week of trainings? I I focused on Team communication more, mm. and about many time matchups. I don't know, kind the of same as usual, but I kind I tried harder than before, harder than the other times. So. Yeah, I think you play really well against Tristana. It's very hard, right? Uh, yeah, <laughs> yeah. Mm, thank you, Kaka. Thank you, Kaka. Damage, Sua pergunta é gigante. You got ganked a lot on Saturday's game and your TK was weak as you said on Twitter. What was it like working on your psychological to overcome the bad performance and come back on Sunday with an MVP? Is it more your work or does the team also contribute to this? É que eu não não costumo meio que guardar jogos ruins assim para mim, sabe? Então, um jogo ruim acontece Óbvio que eu tenho que prestar atenção mais nos meus erros, porque no jogo de sábado eu fui lá, fui assistir e realmente eu errei muito. Aí fui conferir o jogo, aí depois estudei mais um pouquinho antes de dormir. E no outro jogo eu já tava mais preparado, entendeu? Did the bad luck from White Shirt go away after the win against Reigns Gun? Não. Sim, não, a gente quebrou a zica. Não, não. Contra a Rensga, conta? A gente, na verdade, a gente planejou isso, tá? A gente só jogou contra ele pra a gente ver se a gente quebrava mesmo. Porque se a gente perdesse, era. A gente já sabia. Que... Aí era a prova Aí era que era não. assim. Que a tá... Mas por enquanto deu certo pelo menos o plano, mas a gente ainda vai estar tá com medo de usar. Esse uniforme branco acontece um bagulho muito curioso, né, mano? O que É isso, só isso mesmo. Vamos para a próxima How was the crowd on Saturday? Did you feel more motivation to be in the to be in the finals because it's gonna be in a big gymnasium? I felt Tava boa a torcida no sábado? Tava, tava. Tava muito boa. Acho que foi a mais hypada, não, mano? Sábado tava. parecia a final, mano. É, acho que o sábado <risos> foi a mais forte que nós tivemos nesse split até agora, mano. Why do you guys play without your shoes? Eu jogo com tênis. Eu Jogo de tênis? Eu... Alguém que joga sem tênis? Eu já joguei muito sem tênis, só que no estúdio da Wright eu sinto que é meio frio, deu. Fica com o pezinho gelado, bacana. É. Ficar... <risos> com o pé gelado. <risos> e o de que não se Segue sempre. daí Eu tiro só porque eu fico com a perna na, na cadeira, tipo. Ah. Igual o L do Death Note. <risos> é. Nunca tiro, nem eu treino, eu não tiro. É, nem não treino. Do you play with your shoes on Wiser Ah, sometimes. If you could delete a champion from the game, which one would it be? Chaco. Mm. Todos os jungles, velho. Tipo, todos esses, esses jungles Chaco, Caim, Rengar, pra mim pode tudo sumir da minha vida, Você acha esses mais chatos do que o Kong Viego? Ah, eu acho. É porque isso daí eu tô acostumado a jogar contra é, já, mas Eu sei que eles são é roubados, tá ligado? É. Só que o Rengar eu não sei que ele tá com um de vida e ele vai curar um bilhão é. e me matar e. Tá ligado? É isso que me mentiu, mano. Só que eu tiraria Caim, mano. Não, não, mas do jogo pode ser do competitivo. Tá, é do competitivo, Competível, pra ficar mais divertido, vai. É que é ah, difícil draft. falar com o porque às vezes o moleque tá no nosso time, né? Daí é bom, tipo, nós. Ah, mas um que vai, você te enche o saco, tanto de ter que pensar no draft, sei lá. Renata Glusk. Tiraria Yumi. Yumi é chato de jogar contra e é chato de, de jogar draft. contra. Solo kill também, mano, porque solo kill, é. tipo, sempre tem um cara lá de Rengar e é o outro de Yumi. <risos> yeah, yeah. Tá ligado? Aí a vontade de jogar é bem dos 30. And you, Wiser? Yumi? É tem Renata. Renata estou o pro cantinho dentro. A for para Trigo and Damage. Como foi a experiência de living juntos? Quem é o mais ruim? A experiência é ruim e o Trigo é mais bagunceiro. Sei lá, eu sou, só... Eu acho que eu bagunço mais as minhas coisas. Mas as minhas coisas eu acho de boa que eu vou arrumar depois. E se o Damage bagunça, a sala já ficou maluca. Uhum. Babs, qual é a sua relação com os fãs? Você está em vários jogos, a pessoa que não está com o nome aqui é acha muito fofo, você sempre tirando foto com todos. Você gosta de tirar foto com os fãs ou você é falsa? Falsa, eu gosto, cara. Tem gente que às vezes fala assim, ah, você não se incomoda de ficar lá? Eu falo, não, eu gosto, eu gosto de ficar com a galera porque eu não gosto de me sentir sozinha. Então, tipo, quando... Principalmente quando a Pen colocava o, alguns panzetes no camarote, ele, nossa, eu fazia festa, é, fazia farra, eu ficava gritando lá com eles. Então, assim, eu gosto. Eu gosto da companhia, eu não acho os punzetes chatos. <risos> é, todos que eu já lidei foram muito carinhosos e os amores. Eu acho que esse time como um todo tá sempre presente ali com os fãs, né? Todo final de semana tem brinquedo, cacá com os fãs. É legal, é legal aquela parte ali depois do jogo que você vai tirar foto. Estamos juntos sempre. Do you like when taking pictures with the fans? Yeah, of course. To finish, the last question is: What do you guys do to relax on your days off? And do you go to the gym? É, vai que toda semana, velho. <risos> é pra ver se começou ou não, cara. É eu vou forte. voltar, eu vou voltar. E a resposta é festa. É. Festa? Lolezinho com o parceiro, velho, né? de quebra. Eu fico em casa jogando um bom League of Legends. <risos> é, ai, Deus, isso <risos> é, <risos> é engraçado. <risos> <risos> Sair pra fazer alguma coisa ou jogar algum outro jogo que não seja LOL. O que que você tem que jogar? Eu, eu gosto... Valorant, né? Não, eu gosto de jogar... Jogar CS. Eu sou igual o trigo, ou fico em casa jogando outra coisa, ou é, se eu não saio de casa, ou sei lá vou no shopping, ou saio com os amigos. Você chama o time? Vocês fazem atividades juntos? A gente tenta, normalmente se pra para algum lugar para comer, assim. <risos> Mas é deu. É, só que é meio, meio difícil. Até porque também onde quer é do mar é muito longe, então ah. ele nunca tá. É a tática do dinkido para ele não ser. Agora <risos> longe de proposta. Inclusive longe. eu estou procurando a casa mais longe, mano. o que you do when you're not practicing? I really like to visit good restaurants, really like visit good restaurants mm -hmm. and watch movies. Nice. What kind of food do you like to go to restaurants? It can be anything. Like I like to try a lot, uh, a lot. So food. Okay. Oh. Try, try new food. Nice. This is a man of culture. Nice, Walter. Então esse foi mais um pen responde. Ah. <risos> Cara, eu sou um ótimo. Eles praticam isso no espelho, eu tenho certeza, Babs. <risos> Esperamos que vocês tenham gostado. Você gostou, Babs? Muito, adorei. Vai voltar mais vezes? Mas se vocês tiverem gostado da minha presença, eu volto. É, <risos> então comentem aí embaixo se vocês gostaram da presença da Babs, Sim, se vocês Deus. querem que ela volte, se vocês gostaram <risos> desse vídeo. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima semana.